Opa, oi, tudo bom? Hoje tá bonito. Tá bonito, tá sem violência, tá legítima a manifestação, é assim que a gente gosta de ver. E diga não, a PEC 37, isso é ridículo, é a ditadura no Brasil! Pessoal. Alex, Pessoal. Alexandre Bernardes Pereira, tá autorizado!